Opa pessoal, beleza? Bem, hoje eu tenho um vídeo um pouco diferente Basicamente eu estarei uh, desenhando emojis que os inscritos mandaram Então vamos começar primeiramente pelo Discord e vamos lá uh, Esse daqui eu é da... vai estar aparecendo aí na tela E basicamente a minha ideia era basicamente um cara que uh, por um lado ele estava feliz e no outro ele tava triste Porque tipo, ela mandou uma coisa bem estranha Tipo Um sorriso feliz, um dedo no meio um, E uma carinha de bravo Então eu pensei em fazer tipo Como se fosse o... Caraca, eu esqueci o nome daquele cara Mas tudo bem Mas basicamente eu pensei em fazer tipo Uma pessoa que tem dois lados Um lado que tá puto da vida E um lado que tá felizinho Tá ligado? E tipo... Não sei porque eu pesquisei aquilo, mas tudo bem. Uh, basicamente, daí eu fiz a, a camiseta, né? A camiseta, a camiseta e a calça também foram uh, nesse estilo aí de dois lados, porque né? Vai fazer só um, porque eu acho que seria legal fazer dois lados. Tá, bora pro próximo. Esse próximo, a minha, como eu vi que era. O uh, um emoji de uma pessoa morta Uma faca E uma pessoa faze... pedindo para fazer silêncio Daí a minha ideia Era meio que fazer um, Uma pessoa que foi esfaqueada né, Por um Among Us Daí tipo Eu ia fazer tipo uma pessoa eu ia fazer tipo a faca toda, sangu... toda sanguenta Toda cheia de sangue e, como, e aparecendo os órgãos pra fora Mas tipo, sei lá, velho Não ficou parecendo que eram os órgãos pra fora Ficou parecendo que era umas bosta dentro, dentro do corpo do cara Inclusive eu não sei porque eu deixei o rosto dele vermelho Pareceu até que ele era noia. Ah, eu também coloquei esse detalhe aí de sangue escorrendo pelo chão Sei lá porquê é, é isso, né? Um Among Us pedindo pra fazer silêncio Porque matou o outro cara E é isso, o cara tá todo Ensanguentado, que legal <risos> Tá, bora pro próximo Tá, esse daqui eu tive Uma ideia um pouco diferente Eu pensei em fazer tipo aqueles donos de cassino Tá ligado, só que tipo A única diferença é que ele teria Um chapéu com, a que... com O símbolo de uma das cartas De baralho Só que tipo é, é de casa. Esse daí eu não tive muita criatividade, não. Tipo, eu só fiz um cara que tinha um chapéu como símbolo de, de cartas. E é isso. É, ficou isso daí. Eu espero que tenham gostado. Tá, uh, agora bora pro próximo. Esse daqui demorou bastante pra fazer. Na verdade foi mais demorado pra fazer, se não me engano. E basicamente esse daqui, a minha ideia era meio que fazer... Como era, tipo, uma, uma abóbora, uma, uma abóbora, hum. ah, não lembro direito também o que tinha, lembro, mas eu, basicamente eu fiz uma, uma abóbora, hum, e daí, tipo, também tem a abóbora laranja, né, ela tava brilhante, e é isso. Tá, daí eu do nada Comecei a pesquisar sobre Os papos aí Meio estranho, na é verdade E é isso, né Tá Era literalmente uma abóbora Meio que assustando dela tinha um terno, né ah, Daí dela tinha um chapéu de pizza Porque eu não sei o que eu podia fazer Com, com aquela um emoji de pizza, mas ficou por isso, né? Tá, daí é pintar a pizza e tudo. Eu acho que foi o desenho mais bonito que eu fiz uh, nesse vídeo, eu acho. Mas é isso, bora pro próximo. Tá, agora eu passei pros desenhos do Twitter e bora lá. Uh, nesse aqui, uh, ele, o cara basicamente Mantou uma carinha de nerd, um peixe e a cor marrom. Eu sei que o safado tava tenta tentando replicar ele, a foto de perfil dele mesmo Mas eu não vou deixar isso barato Eu fiz o peixe marrom, mas né, eu fiz ele bem nerdola Aí ah, é isso, eu também coloquei um detalhe de sombreamento Porque eu achei que o desenho ficou muito simples E bora pro próximo Tá, esse daqui eu tive uma ideia um pouquinho diferente Basicamente era um alien Daí tinha um emoji de pessoa machucada, e tinha uma bomba A ideia que eu tive, era basicamente fazer um alien, que tava, que tava com um disco voador Daí tinha uma pessoa machucada, deitada Daí basicamente o que o alien ia fazer era jogar uma bomba em cima de, dessa pessoa machucada Só não sei porque ele faria isso né, eu não sei se aliens são tão lavados assim não sei nem se eles são malvados Talvez eles façam isso pela pessoa merecer mesmo Mas é isso Basicamente era um alien pilotando a nave dele Daí ele jogou uma, uma bomba em cima da, De uma pessoa que tava com a cabeça machucada Provavelmente deve de, ter, sei lá Tido o olho esfaqueado Ou alguma coisa leve do tipo Tipo bem leve, tá ligado? Tipo teve um acidente de carro Onde perdeu o olho Foi esfaqueada no olho Perdeu, perdeu a metade do cérebro, só coisa leve, tá ligado? Daí eu fiz esse efeito verde, né, pra não ficar tão pobre E... pobre no sentido de, de, de desenho E é isso você daqui eu não sabia o que fazer Porque o moleque me simplesmente mandou Três carinhas uma, uma, uma com só os olhinhos Uma que era meio... não sei explicar E uma que tava com os olhos fechados Daí, o que pensei em fazer era tipo, uma, meio que uma berração, tá ligado? Daí, tipo, eu fiz isso daí. Tipo, um bicho de três pescoços, talvez. Daí, ficou por isso, né? Ou essa bosta aí. Esse daí é o pior desenho, na minha opinião, desse vídeo. Tá? Daí, daí eu fiz os pescoços, né? Pintei com as cores. E é isso, bora pro próximo. Tá, esse daqui. Uh, basicamente, era um gato uh, com uma cara de bravo uh, um unicórnio e um, uma coroa de, O que eu tive de ideia era basicamente fazer um gato que ele tinha um chifre de, uni de unicórnio ele virou cor. <risos> Tô brincando, tá, Era basicamente um gato com um chifre de unicórnio, e basicamente ele teria uma coroa na cabeça, daí tá eu fiz até uns detalhes nas costas dele, pra, sei lá não sei porque eu fiz isso daí, daí depois eu me toquei que tinha a coroa, né daí eu fiz ela com tipo, três pérolas porque normalmente eles retratam um coroa com três pérolas pra algum motivo Daí eu, eu, eu pintei ela, ela de amarela, né? porque a coroa normalmente é de ouro. de uma pérola amarela, uma pérola verde, uma pérola vermelha. Daí ficou por isso. Mas bem, basicamente esse foi o vídeo. Se gostarem bastante desse vídeo, eu, talvez possa fazer uma, uma parte 2 ou alguma, alguma coisa maior parecida com, com esse tópico. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.